Já viu o vídeo de hoje? Ainda não? Então assista e se inscreve, meu parceiro Alguma dica pra quem tá masterizando Jason? Pô, vai assistir uns vods aí, mano Pelo menos aprende o, o, o combo dele, cara o combo dele você pode startar de um jeito ou do outro, mano Mas geralmente como? Aperta todo o botão, mano É todo o botão Camille Amumu, chat. Porra, é que ela, velho. Que eu pego contra isso? Não, não, não, não, não, não. Se for tipo Fulbrutamonte Melee, mano, aí, porra. Aí eu vou ter que pegar ele. Só a Jinx pode kaitar a gente ali, mano. A Kiana é interessante, mas. Sete é bom aqui, chat. 7 é muito bom, inclusive, que eu posso tirar a Camille Amumu, bro. Do inglês deles. E eles precisam de uma frontline, mano. 7 é muito bom aqui. Exaust aqui é muito broken. Mas ao mesmo tempo, eu não preciso de Ghost, eu sinto. Ignati botaria pressão de kill na Kiana, velho. Se o cara secular, pô, morreu. Eu acho que é a visão, mano. Pô, quero usada. Guarana. Ele tá de trovão, não quero ele pro cá Eu deixaria se Eu deixaria se eu tivesse W <risos> era pra ter deixado ele me... Cara, se eu em vez de dar W, dou um outro ataque Depois que ele me dá dano do W, o ele morre Eu não achei que ele ia devolver dano ali, velho eu Achei que ele só ia correr, mano Cara, doido Não, aqui a Ana tem 12 de farm, velho Ainda tem isso aqui tudo pra farmar Ela botou, eu vou botar aqui também, chat Eu só vou botar porque o QD ela para pro nível 2, mano O QD ela no nível 2 é muito poderoso Ah, poderia continuar botando pressão Na real tentar até daivar ela, velho Porque ela põe um pouquinho pra mim, né, agora Deixa eu ver o que que dá Foda-se, olha o tamanho da wave que ela perdeu, cara. Tem 3 no mid, 3 no mid, porra. Era pra te dar melhor, cara, mas tudo bem. Ah, era pra te dar muito melhor. Se fosse uma MU ali, cara, não morria, não. Era dar aquele Wzinho ali, tancar o último hit, sair saindo. Só <risos> que fazendo, time inimigo? Imagina se eu tivesse um time de verdade. Só imagina. Jesus amado, cara. Tem três no mid, perna, pressão, dobro do farm, mais teria. E o cara pedindo pra gente recuar, mano. Eu, legit, no 1v3, um pra cima, ele pedindo pra eu recuar, mano. maluco do lado. 67, 38. Mesmo farm ali na jungle. O Almu tem duas kills e uma assistência. O cara tá tomando stomp pra um Alumu, mano. Não tem muito o que eu falar, não. Ó, dá pra dive top, tá ligado? Dá pra dive mid. Mas ele quer farmar, mano. Agora eu vou fazer o papel do masteria. Tentando chegar, tentando chegar. Já vou botar logo que eu vou. Tancar essa merda. Deixa que eu tanque, deixa que eu tanque, deixa que eu tanque, deixa que eu tanque, deixa que eu tanque. <risos> Não gostei não, mano. Não gostei não. Achei que a gente tinha mais dano. Trolei. Joguei mal. Usei meu W pra dar dano em vez de pra tankar, velho. Mas foi muito worth, cara. A Camille tem 40 de farm. usei aí foi maravilhoso brother Deu uma moral fim pra ele, Foi muito bom. A play do jogo, cara, é a gente pegar a nossa pressãozinha aqui e continuar davando a Camille, velho. Mas o não tá afim. E a luta tá sempre atrás de trash mano. Nossa, a única opção é... Fazer nada. Uma ótima opção. Ele vai farmar? Vou segurar. Vai farmar? É, ele vai farmar. Tá, Virei aí, Vambora. Isso aqui vai dar muito bom meu time, mano. A Kiana e o Almuton sem útil, eles estão fazendo play. Pera. Não! Não! A Camille cancelou o TP da Irelia. E o Master... I. Pô, eles forçaram a play do bot E o cara continua farmando, cara Que bagulho insano Não que mestre seja alguma coisa, cara Mas na teoria devia ser, não, velho O cara vai fazer isso o jogo inteiro, cara Tô esperando alguém carregar ele É agonia, bro ele. Vou ficar aqui até alguém me matar, chat Não sai daqui, não Sai daqui, não, mano Nossa, 3, tá ótimo Eu queria ver o quão borros era o time inimigo, brother. Eles são bastante, mas faltou um player aqui da nossa equipe. Legit, a única pessoa que tá jogando League of Legends esse jogo é a é, mano. É a única pessoa. O resto tá... Master, Ih, brother. Olha, olha aqui, ó, ele pode farmar lá e evitar que a torre caia. Ele pode pegar kill no mid. Entende? Ele morre! Ah, Alec. Não, não, não, não. Da FF, da FF, please, please, please, please, please, please, please. please, please, please, please. Vão crachar em mim agora, mano. Ou na Erelia. Eu duvido que vão na Erelia, mano. Sinceramente, mas eu vou testar isso. Leva, leva, leva, Erelia. Leva, Erelia. Vamos testar, vamos testar. Leve, Erelia. Não tem ninguém em tu. Tá todo mundo vindo no bot, brother. É. que era a carry aparentemente. Tô muito tanque na side, velho. Vixe maria. Os cara tombaram, um mano. Com a Kiana, com pouca vida. Já essas aqui eu vou ficar imensa, hein, mano. Meu dano tá um pouquinho maior que a mais nada, não vou mentir. Cara, o cara se cura muito, velho. Muito. Eu não tenho quarta cura. Isso é um problema. No meio da, da mina wave ele me ganha. Mas se eu pegar ele fora da mina wave, chat. Tá bom pra gente. Ai, cara, sei lá. Eu... Ah. Sei lá, obrigado pela ajuda, Masteria. Sei lá, mano. O cara não sabia que eu não tinha R, tá ligado? Ele ia comprar comigo, meu R ia voltar e a gente ia matar. Olha lá, tipo assim, entendeu? Faz a limpa. Dragão tá up, cara. Esse cara sabe disso? Uh... Eu tô com medo de me entregar. Ah, ele tá trolando, mano. O otário tá trolando, brother. Tá é maluco. Os caras vão fazer play em -me. mim, meu time não vai ter como fazer nada, mano. Sem de farm quase no adversário. Mesmo igual. Igual top lane, né? Brabo. Ele, ele é brabo. Cara, o que o é time inimigo tá fazendo, tá velho? Não tem pressão aqui no bot, não tem pressão no top. Eles estão. Ai... Ah! Bom, os caras vão pegar a alma. Os caras vão pegar a alma porque a Irelia tá no top, mas ela tem TP, velho. Será que ela quer vir? Os caras tão vindo em mim, chat. Ih, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, Ixi, ixi, que aninha. Alma dos caras. Mais uma aqui pro masteria. Os caras tão me vendo. Estará com a milha. Vou flechar, chat. Tava sem W. Ah. Para a vida Kog, não dá pra fazer nada, mano. Vou ficar aqui pra tomar o Hulk do Trash. Tem que bater, Kogão. Tem que bater, Kogão. Caralho, os caras estão em mim, mano. É, acho que time me é muito bom, velho. Foram em mim mesmo, mano. Foram em mim mesmo. Eu, eu tinha que botar a cara, chat, pra tomar acho que o shot pro Kog, mano. Só isso. Se o Macherino não fosse full Troll, a gente ganha esse jogo, mano. O problema é que a Momu tá fazendo muito e ele tá fazendo nada. E o Kog também já chegou num pontozinho gostoso, mano. Vou fazer o segurança do Kog, ver o que acontece, mano. Eu tenho que ser o segurança do Kog, mano. É só isso que a gente tem que ser. Ó Camila. Mata a Jinx, mata a Jinx, mata a Jinx, amor. Mastery, faz alguma coisa. Please, mata Jinx. Boa, boa, Mastery. Boa, Mastery. Boa, Mastery. Ai, você guarda meu ex interesse melhor, hein, mano? Dá pra gente pegar alguma coisa? Ai, não, não! Vai, Lera! Pega o trash, pega o trash! Nice, nice, nice, nice, nice. Dá pra fazer estragão, mano. Dá pra fazer estragão. Ah... Uh... Meu Deus. Eu não vou continuar com isso aqui porque o time inimigo vai chegar, mano. O que eu posso fazer é só ajudar pro Xamil e a gente ir lá de novo, mano. Bora, tio. Mas tem que ruxar isso aqui, mano. Eu não posso chamar um mutar, cara. Multar não, é entrar, tá ligado? Nice, tipo assim. Tipo assim, velho. Tipo assim, chat. A gente vai matar um ali. Fechei. É isso. Tipo assim, caralho. Camille, uh! mano. É a mini, velho. Mastery. Peraí o Mastery, cara. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai. Meu Deus. mas Mastery tava no blue, cara. O cara tava no blue, porra. É isso. Meu Deus do céu, cara.